Hey guys, what's up? Aqui é o Renato, uma cena da English Experience. E eu sei que se tem uma coisa nessa vida, nos estudos do inglês, que deixa aí todo o aluno meio crazy aí, é em relação a preposições. Quando usar o in, quando usar o at, quando usar o on, né? Essa é uma dúvida clássica que eu acho que persegue os alunos até do nível avançado, às vezes até pessoas fluentes, acaba dando aquele, sabe, aquela travada. Opa, peraí, que preposição é essa? Bem, a gente sabe que não existem muitas regras relacionadas à preposição, né? Existem muito mais exceções do que as regras. E uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos é o seguinte, gente, todas as vezes que você está assistindo um filme, que você está lendo um texto, fica muito atento àquela preposição que está sendo usada naquele contexto, naquela situação. Porque essa é uma forma de você internalizar aquela preposição, aquela situação, e aí fica mais fácil, de você falar, você fala e você nem percebe o que você está falando. Isso é o que eu chamo de automatizar a fala. Mas existem sim algumas regras, e quando a gente tem essas regras, é legal a gente aprendê-las, memorizá-las, porque assim diminui essa quantidade de dúvidas, de insegurança que surge quando a gente está falando. Então, eu preparei essa aula exclusiva para poder falar para você, para poder te ensinar quando usar algumas preposições relacionadas a tempo, relacionadas a lugar. Tá bom? Então, assista essa aula todinha, até porque a gente tem exercícios interativos que você vai poder dar pausa no vídeo responder, pensar um pouquinho e depois tem a minha resposta e ainda eu explicando por que foi usada essa preposição ou por que foi usada aquela preposição. Então essa é uma forma muito legal, muito dinâmica da gente poder aprender, praticar e realmente solidificar o aprendizado. Até porque é o que eu vejo muita frequência as pessoas só assistindo vídeo-aula, assistindo, assistindo, assistindo, mas acabam não colocando em prática. Então esse formato de aula que eu trago aqui para vocês é exatamente para você poder ter essa interatividade, para você poder fazer o exercício, depois eu já te explicar, e sem contar que você pode baixar ainda PDF MP3 para poder treinar um pouquinho mais aí o seu inglês e esse conteúdo que você está aprendendo. Alright, guys? Então, acompanha aí essa aula que ela segue agora num formato um pouquinho diferente, com um quadro, com um, um campo para eu poder escrever e interagir melhor com você. E eu espero que goste, e se você ficar com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu tiro as suas dúvidas. Alright? So, check it out!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 Oh, number two, Robert goes swimming, -na -na, the weekend. E aí, the weekend, a gente usa qual a preposição com ele? Lembra lá dos exemplos? Um, que é mais ou menos específico. Oh, they have math, -na -na, Wednesday. E quando a gente está falando dia da semana, qual é, a qual é a preposição que a gente usa? Bora ver? Um também. Number four, the birds in my garden sing.